Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. cheguemos nos e pleiteemos juntos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem suscitou do Oriente aquele a curtos passos, segue a vitória. Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforma em pó? É com o seu arco em palha que o vento arrebata. Glória a Deus. É com a sua espada os transforma em pó e com seu arco em palha, que o vento arrebata. Glória a Deus. Vamos agora no versículo de número... De número... 10. Que diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou... O teu Deus, eu faço o quê? Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá los porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Por quê? Versículo 13 responde. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo. Não temas que eu te ajudo. Você crê nessa palavra? Você crê que ela se cumpra na nossa vida? Pode se assentar. Glória a Deus. Calai-vos perante mim. Ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemos-nos cheguemos e pleiteemos juntos. Glória a Deus o Senhor nesta noite Ele possa estar renovando as nossas forças Físicas e espirituais Porque nós dependemos Das nossas forças físicas Para servirmos ao Senhor Para virmos à casa de Deus Para fazermos o trabalho do Senhor Mas... Quando espiritualmente nós estamos fracos, também nós não conseguimos produzir muito na obra de Deus. Porque para que nós possamos fazer a vontade do nosso Deus, nós temos que estar espiritualmente fortalecidos no Senhor. Como Paulo diz, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Amém? O Senhor está nos mandando renovar as nossas forças. E que nesta noite você que aqui entrou, se sentindo fraco, se sentindo desanimado, se sentindo sem forças para continuar. Eu creio que nesta noite o Senhor já renovou as suas forças. De repente, é fisicamente. É horrível quando você precisa. É, trabalhar, precisa lutar Pela sua vida Para adquirir a, As coisas que você sabe Que você precisa Para sua vida e para sua família aqui na terra E você não tem forças De repente é uma enfermidade De repente é uma fraqueza física né? De repente É um desânimo E eu me lembro que uma certa feita eu passei por esse período de fraqueza E eu ficava Eu me levantava E a minha vontade não era Continuar de pé, não era fazer nada Era dormir Eu me levantava, fazia algumas coisinhas Daí a pouco me dava vontade de dormir de novo É igual, igual aconteceu com, com, com Elias né? E eu me levantava Fazia alguma coisa Daí a pouco dava cansaço de novo E eu Comecei a sentir fraqueza, a sentir tontura, e quando pensei que era problema da vista, quando passei pelo médico, o médico falou, não, você está esgotada fisicamente. Não tinha mais forças no meu corpo, né? A batalha era dura, era travada, meus filhos eram pequenos, e eu tinha que correr para um lado e outro, meu marido trabalhava três horários eu tinha que dar conta de tudo, né, e ainda trabalhava na obra de Deus, então chegou um ponto que as forças foram embora, mas louva a Deus porque o Senhor preparou tudo, preparou o medicamento certo, preparou o médico certo, e com poucos dias as minhas forças estavam renovadas, glória a Deus, então não é vergonha nenhuma você se sentir fraco fisicamente, de repente é uma vitamina que você está precisando para o seu organismo. De repente alguma coisa não está bem e você precisa recorrer à medicina. Amém? Mas existe a parte espiritual que também quando acontece de sentirmos fraqueza, espiritualmente falando, nós temos que buscar força no nosso Deus. Porque Ele é a nossa força. Tá? Esse negócio. Ah, eu estou sem forças Ah, eu não consigo mais orar. Entendeu? Eu não consigo jejuar. Eu não tenho forças para orar. Tem servos de Deus que consegue orar uns dois minutos. Dobra o joelho, ora, ora dois minutos já está cansado. Não consegue ficar mais que dois minutos ajoelhado. Na presença de Deus. Sente cansaço. Não consegue... Passar uma noite de vigília. Quem já passou uma noite numa uma vigília aqui? Mas aquela vigília de não dormir mesmo. De ficar... Da hora que começa até de manhã cedo. Entendeu? É fácil? Não. Mas quando você sente a presença de Deus... A noite passa e se deixar você quer ficar mais um dia... E até mais uma noite, porque o poder de Deus vai se estendendo de uma maneira que você não sente mais cansaço. E aí você sai de lá revestido, fortalecido espiritualmente. Glória a Deus. E é maravilhoso. É muito bom. E quando nós estamos com as nossas forças espirituais diminuindo a gente não consegue orar mais que 10 minutos a gente não consegue Ah, irmão, mas é o tempo de oração é que vai valer? de repente alguém pode perguntar isso né? é o tempo de oração que você passa de joelho dobrado que você passa orando é que vai valer? é a nossa fé que vai valer mas o Senhor também não se agrada quando nós dobramos os nossos joelhos, temos tempo para ficar mais tempo na presença dEle, mas nos levantamos porque não conseguimos, porque estamos sem forças, para continuar orando. Então, Senhor Sagrada, é quando você dobra os seus joelhos, sem ficar preocupado com o horário que você vai se levantar da oração, principalmente quando você está desocupado e dentro da sua casa, ou então na casa de Deus. Mas quando nós estamos fracos, espiritualmente falando nós não conseguimos ficar mais de 10 minutos de joelho e tem um louvor muito antigo que diz assim de joelho é melhor quando você busca a Deus de joelho a diferença é que você se desliga das coisas aqui da terra, dos seus problemas das suas é, preocupações das suas necessidades e você se liga diretamente, diretamente ao trono da glória então você entra em contato direto com Deus porque quando você está de joelho você não, não, não tem como você ficar olhando para cá olhando para lá, olhando para trás você tem que estar ali buscando realmente a presença de Deus mas graças a Deus porque o Senhor é aquele que renova as nossas forças mas para que isso aconteça nós temos que querer e nós temos que buscá-lo por isso Isaías disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto isso significa que vai vir dias em que as pessoas vão buscar o Senhor mas não vão achar o Senhor porque Ele não vai estar perto mas hoje Ele está perto de você e com certeza se você buscá-lo você vai encontrá-lo Glória a Deus e o Senhor continua falando aqui, no versículo de número 10. Aliás, Ele fala claramente, através de todo esse capítulo. Não temas, quer dizer, não tenha medo. Diga para o seu irmão, não tenha medo. O medo está assolando as pessoas. O que mais se vê hoje em dia, é pessoas com medo. Medo da situação, medo de ficar doente, medo de adquirir o vírus, medo de ficar sem emprego, medo de ficar sem salário. São vários tipos de medo. Mas o que o Senhor disse para nós hoje, independente do tipo de medo que você entrou aqui sentindo, o Senhor está dizendo não temas. Não tenha medo. Diga para o seu irmão. Não tenha medo. Por quê? Porque eu sou contigo. E Paulo disse. Se Deus é por nós. Se Deus é por nós. Glória a Deus. Agindo Deus. Pronto irmão. É só crer. É só tomar posse da palavra. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz. Diz o escritor aos hebreus. Mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela é viva. Glória a Deus. Então, é só tomarmos posse dessa palavra. Que ela vai se cumprir na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu sou contigo, não te assombres. Tem gente aí ficando assombrada? Meio que com medo de assombração? Crente não, não, crente não precisa ter medo de assombração, né? Assombração não, não existe. Apesar que tem alguns crentes que nem, vá, nem vão em velório porque tem medo de morro. Mas o sangue de Jesus tem poder estar amarrado nisso. O morto não pode fazer nada por ninguém. Ele não pode nem ajudar e nem atacar ninguém, nem ofender ninguém. Morreu, acabou. É só no dia do juízo. Glória a Deus. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Deus, quem crê no meu Deus como teu Deus, diga, aleluia, glória a Deus, eu sou o teu Deus, tome posse de que o Senhor é o teu Deus, você não tem outro Deus, eu às vezes estou orando ao Senhor, e eu digo a ele, Senhor... Eu não tenho outro Deus além de ti. E eu não preciso de outro Deus além de ti. Porque o Senhor me é suficiente. Tem pessoas que precisam de vários deuses. Para poder acreditar que vai receber alguma coisa da parte de Deus. né? E acaba querendo depositar a sua fé em vários deuses. Pensando que dessa maneira elas vão ser socorridas. Mas é porque elas ainda não conheceram o nosso Deus. A partir do momento que elas conhecerem o nosso Deus. Elas vão entender que elas não precisam mais de nenhum outro Deus. Porque o nosso Deus nos é suficiente. E o Senhor diz, eu te fortaleço. Então quem nos fortalece é... Está se sentindo fraco espiritualmente? Quem te fortalece é o Senhor Eu te fortaleço Abra seus braços Na hora que eu falar receba a, a, a força de Deus Você abraça Como se você estivesse abraçando a Deus Receba a força de Deus Diz o Senhor. Se você entrou aqui sentindo fraqueza, desanimado, preocupado. Senhor, o que, é que eu faço? Que vai ser de mim? Que vai ser da minha família? Que vai ser disso? Que vai ser daquilo? Aquieta o seu coração. Porque o Senhor te fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. O que, que Paulo diz? Tudo eu posso naquele que me fortalece, tudo, tudo eu posso, naquele que me fortalece, porque com as nossas forças, não podemos nada, mas naquele que nos fortalece, tudo podemos, louvado seja o nome santo do Senhor, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos fortalece. Vamos contar aí. Quantas coisas o Senhor pode fazer na nossa vida. Não podemos contar todas, mas o que está escrito aqui, né? Eu te fortaleço. Te ajudo. Te sustento com a minha destra fiel. Pronto. Senhor... Nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta. Sabe? De repente as pessoas olham para nós e falam como é que você aguentou? Como é que você passou por tudo isso? Como é que você venceu essa situação? Como é que você passou por tudo isso e continua firme? Por que será? Porque o Senhor nos sustentou. Ele quem nos sustenta, irmãos. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, não é o homem que nos sustenta, não. Não é alguém que chega, nos traz uma palavra amiga, é muito bom, nos ajuda. Mas não nos fortalece o suficiente, não. Quem nos fortalece para vencermos este mundo como Ele mesmo venceu, é Jesus Cristo. Cristo. Ele disse, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, porque o Senhor é fiel, Ele não falha, Ele prometeu, Ele faz, se Ele falou, eu vou fazer, você pode tomar posse e crer, porque Ele vai fazer se ele diz que não nos ia desamparar você tenha certeza que nos momentos mais difíceis da sua vida ainda que seu pai sua mãe te desamparar ainda que os amigos, entre aspas não apareçam, mas o amigo chamado Jesus vai estar lá com você ele não vai te deixar, não vai te desamparar louvado seja o nome santo do Senhor e aí vem o que o Senhor faz né? além de tudo isso Aí vem no versículo 11 o que ele ainda faz. E tem feito por nós. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo, o que que acontece? Perecerão. Que perigo, né? É contender com os servos de Deus. Que perigo pelejar contra o servo de Deus. Ainda esses dias o Senhor falava ao meu coração, eu trouxe uma palavra aqui, não sei que dia que foi. Que nós somos como a menina dos olhos de Deus. A palavra do Senhor fala isso. Se você colocar a mão no seu, nos seus olhos, no meio dos seus olhos, você vai encontrar né, a parte mais sensível dos seus olhos. Que nós chamamos de menina dos olhos é aqui a parte mais sensível, colocar o dedo assim você já sente, assim é Deus quando alguém te toca, assim é Deus quando alguém quer te destruir, quando alguém se levanta contra você, é a mesma coisa que tocar na menina dos olhos de Deus, que perigo hein? Que perigo quando a gente pensa que pode tocar no ungido de Deus, que pode tocar nos servos de Deus, que não vai acontecer nada. Quando as pessoas fazem isso, às vezes é, querendo humilhar porque nós somos servos de Deus, e achando que nós não somos nada, né? aí que está o perigo. Perigo e nós temos que orar por eles sabe por quê? porque é muito perigoso tocar no ungido de Deus tocar nas, na menina dos olhos de Deus Deus sente a dor imediatamente e ele vai pelejar por nós e ele vai tomar vingança por nós nós não precisamos nos vingar de ninguém pode se levantar contra nós quem quiser pode falar o que quiser pode fazer até o que quiser mas quem vai nos vingar é o nosso Deus Ele é Deus que toma vingança a vingança que eu poderia querer fazer eu poderia querer me vingar de alguém porque alguém me causou algum mal eu não preciso fazer isso você não precisa fazer isso se alguém te maltratou se alguém é, tentou te destruir tentou te derrotar falou mal de você brigou com você te humilhou te envergonhou você não precisa se vingar não precisa não precisa fazer nada a não ser colocar nas mãos do Senhor porque a palavra de Deus diz eu sou Deus que tomo vingança e essa vingança que ele toma é aquela vingança que era para eu tomar ele toma no meu lugar ele é Deus que nos vinga e com certeza quando alguém que não conhece esse Deus que nós servimos e que se levanta, muitas vezes, contra nós, sem nós devermos. Às vezes, falando contra nós, levantando o falso, e querendo a nossa destruição, a nossa derrota. Quem vai nos vingar é o Senhor. Você não precisa tomar vingança. Seja o que for que as pessoas te fizeram, creia que quem vai te vingar é o Senhor. Você já viu o Senhor se vingar de alguém? Ah, irmã, mas Deus é tão bom, Ele não se vinga das pessoas. Mexe com a igreja do Senhor para você ver. Mexe com o escolhido de Deus para você ver. Se Ele toma ou não toma vingança. Ah, mas Ele é amor. É amor, mas é justiça. A justiça de Deus é tremenda, irmãos. Vai além de todos os tribunais que existirem na face dessa terra. Eu nem oro, nem peço para Deus fazer justiça. Porque eu já vi isso acontecer. E eu chorei. camei pela misericórdia de Deus. Ai irmão, mas é assim. Experiência com Deus. Vida com Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você e eu ainda temos que conhecer. Jó disse... Antes eu te conhecia de ouvir falar. Você conhecer Deus de ouvir falar dEle, é uma coisa. Mas você conhecer Deus, como depois que Jó passou por toda aquela situação, ele passou a conhecer que é de andar com Ele, é totalmente diferente. Nós conhecemos o Senhor pela palavra, conhecemos ah, de ouvir pessoas falarem, mas nada se compara Você conhecer Deus De andar com Ele De andar com Ele De viver com Ele Porque nem o ser humano Nós podemos conhecer totalmente Se nós não vivemos com Ele Só de ver aquela pessoa lá uma vez ou outra Não se conhece Mas de conviver Convivendo com aquela pessoa Você vai entender que tipo de pessoa que é E com o nosso Deus não é diferente. Você passa a conhecê-lo quando você anda com ele. Tempo todo com ele. Glória a Deus. Então Senhor diz, Seis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada e os que contendem contigo perecerão. Ó, vira pó. Tá bom? Aos que, pelejam, aos que pelejam contra ti, buscá-losás, porém não os acharás Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor Os que fazem guerra contra ti Glória a Deus Será que tem alguém guerreando contra você? Além do nosso inimigo declarado? que às vezes ele não vem pessoalmente, mas ele usa pessoas, ele precisa de corpo, para poder atuar, então ele usa pessoas, então, a palavra do Senhor diz, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti, sabe aqueles que às vezes se levantam, Pra nós, Sem nós devemos nada. Sem nós termos feito nada para eles. Mas se levantam contra nós. O inimigo põe no coração deles ódio contra nós. Põe raiva. Põe desprezo. Manda eles nos perseguir. A gente tem que ter dó deles e orar por eles. Sabe? Se isso estiver acontecendo com alguém que você conhece. Que agora de repente começou a te perseguir. Começou a querer desejar o teu mal. E, que, e querer... É, sabe fazer alguma coisa contra você ore por eles peça misericórdia porque a palavra de Deus diz ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo cair nas mãos de um Deus qualquer não tem problema nenhum mas nas mãos do Deus vivo é terrível é muito perigoso por quê porque eu o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, de novo, não temas, não tenha medo, por quê? Não tenha medo, por que não devemos ter medo? O Senhor responde. Glória a Deus Eu te ajudo Eu te ajudo Eu te sustento Eu te fortaleço Não temas Porque eu estou contigo Eu te ajudo Você quer palavra melhor que essa? Você queria ouvir uma palavra melhor que essa aqui? Não existe uma palavra melhor que essa O Senhor prometendo tudo isso aqui E fora o que a gente não está lendo Que é muito extenso Imagine bem Tudo isso aqui que o Senhor falou Nós tomando posse de Toda essa palavra Que mais que nós queremos Que mais que nós podemos desejar o que temos que fazer hoje é fazer o quê? Tomar posse dessa palavra. Acreditar, confiar. Nos encostar nessa palavra. Que são promessas de Deus. Para a nossa vida e para a vida daquele que crê. E não nos deixar levar pelo desespero, pelo desânimo, pelo cansaço, pela fadiga. Não nos deixar levar pelas lutas, pelas dificuldades. É só confiar, é só confiar, nada de desespero, diga para o seu irmão, nada de desespero, nada de medo, é só confiar. Confia no Deus que você serve, creia que Ele é o teu Deus e que Ele te sustenta. E que Ele te ajuda e te fortalece. Amém? Isaías lá no capítulo 64. E o versículo de número 4 é um versículo que eu gosto muito. Que é bastante conhecido. Que diz. Nunca se viu. Desde a antiguidade. Não se ouviu. Nem com os ouvidos se percebeu. Nem com os olhos se viu. Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você está esperando no Senhor? Então ele está trabalhando em seu favor. Ele está trabalhando porque ele sabe que você está esperando nele. Então creia no, tra no trabalhar de Deus. Pare com esse negócio de desespero. Para com esse negócio de ficar abatido, triste, desiludido, reclamando, murmurando, nervoso, quebrando tudo. Para com isso. Isso, como diz o Luiz Miguel do Tales, não é de Deus. Nervosismo não é de Deus. Para com isso. Deixa o nervosismo embaixo da cama. Quando você levantar, você fala, "Ô oh, nervosismo, fica aí, não sai daí não, hein? Não me acompanhe, pelo amor de Deus. Na minha vida, não. Sangue de Jesus sem poder. Isso não é de Deus. Esteja calmo. Tem um louvor da, de, de um grupo musical. De, que fez muito sucesso nos anos de... De 1975... Não, 78... Por aí, até... 90, que diz assim, calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, acho descanso neste viver. Grupo Elos, né? Glória a Deus. Calmo, sereno e tranquilo. Irmã, mas diante de toda essa situação que está acontecendo no mundo todo, diante da situação que eu estou vivendo na minha casa fique calmo fique sereno, tranquilo Por quê? porque que você tem um Deus que cuida de você você não está sozinho você não é desamparado você não é órfão você tem um Deus que é Pai que cuida de você Para que você vai ficar desesperado para com isso, o sangue de Jesus tem poder Olha Deus está falando no meu coração Para com esses nervosismo. Misericórdia Irmãos Calma Tem um louvor agora também De um jovem Eu esqueço o nome dele, como é que ele chama mesmo? Hã? O Leandro Borges. Ele fala Calma, calma Calma, calma. Eu fiz esta canção para a tua alma. Acalma, alma. Acalma, alma. Davi diz: Por que te abates, ô oh minha alma, e te comoves perdendo a calma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Acalma. Sabe o que acontece quando a gente fica muito nervoso? A gente fica doente. De repente sofre um infarto. E aí? Acaba tudo. Por isso, tenha calma, tenha calma, tenha calma. Se alguém quiser me dar essa música do Leandro, bom, pode me dar, que eu gosto muito. Grava para mim, coloca no meu, meu WhatsApp. Sei lá onde, coloca lá no meu celular. Eu gosto demais de ouvir ele cantar. Então, irmãos, que Deus os guarde. Que você tenha certeza que o Senhor está trabalhando em seu favor. Nada de pânico, nada de revolta, nada de nervoso, nada de inquietação, nada de perturbação. O Senhor está no controle. Irmão, mas e essa situação no mundo todo? Deus está no controle. Irmão, mas é a vacina que até agora não surgiu. Deus está no controle. Irmão, mas é a... e tudo que já aconteceu. Deus está no controle. E se eu perder o auxílio emergencial? Deus está no controle. Ele não vai te deixar morrer de fome. O nosso Deus não é Deus que desampara. Ele é socorro presente, toma posse. Se uma porta fechar, ele vai abrir outra. Quando Elias estava ali se alimentando através do corvo, havia fome em Israel, porque Elias orou para que Deus não deixasse chover e não choveu mesmo, mas ele passou pela fome. Porque tudo se acabou. Três anos e seis meses sem chuva. Secou a água do riacho. O corvo não levou mais comida. Levava carne e pão todo dia. De manhã e de tarde. Mas aí... O Senhor falou para ele, olha... Vá para Sarepta. Que é Sidom, E vá para lá. Porque eu já ordenei a uma viúva para te sustentar lá. Ele <risos> deve ter pensado... Certamente Deus ordenou uma viúva rica Para me sustentar lá Quando Elias chega lá A viúva só tinha Um pouco de azeite Na botija Um pouco de farinha na panela E Elias falou Traz um bocado de pão para mim Quando ela ia buscar água para Elias Ela falou assim Vive o Senhor que a tua serva só tem um pouco de farinha, um pouco de azeite. E eu vou preparar um bolo para mim, para meu filho. E nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Porque não tinha mais nada para comer. Entenderam? Aí Elias falou para ela, tudo bem. Mas pode fazer para mim. Prepare para mim antes, depois para vocês. Porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha na panela nem azeite na botija, tome posse, até que eu faça chover sobre a terra, e não faltou mesmo, o Senhor supriu, o que, é que aconteceu, o Senhor enviou Elias ali, para ser suprido, mas para suprir aquela mulher, se Elias não tivesse ido até lá, aquela mulher e o filho, iam realmente morrer de fome, mas por causa da presença do homem de Deus na casa dela, ela se alimentou durante todo aquele tempo juntamente com seu filho e ele ia junto. É assim que Deus faz. Ele dá bênção dupla. Ele não dá uma bênção só. Ele abençoa duplamente. Triplicadamente. Este é este o nosso Deus. Você crê nele? Diga amém. Glória a Deus.